If Nossa, velho, eu tomo muito tempo de controle de grupo, Pra preciso tomar cuidado com isso. Peta? Eu vou dar peta? Não, não é possível que eu vou dar peta. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos dar peta! Não! Eu falei, olha o peta! Ó o peta! Filha da Da pup. about your base and I Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, paizão. É isso, garoto. Acabou o jogo, galera, sem querer zicar? Acabou? O Caralho, que isso? Louco. Eu acho que eu não mato esse cara. Ai, papai, esse papai. Tem nem como não matar, né, galera? Esse cavalão aqui desse sniper aqui, mano. Tem nem como não matar, né? Acho que eu só leio ele. Tomado, é isso? Nossa, mano, olha o couro que eu tô dando nesse cara, velho Flash bolinha sim ou não, galera? Quem que falou? Flashzinho por Prime lá, galera, que é vindo deslizando grandão ah! oh, Azair, oh, Azair, assim, Olha o Azair, olha o Azair, olha a Azair, olha a Azair Um R eu mato? Será, galera? Um R? Uh, uh, uh, uh. Nossa, olha aí jogando jogante Ziggs, D. Caralho, isso foi Pog, não foi, galera? mano oh. Fala, mano. Olha esse Ziggs, galera. Pega, pega. Pega, pega, meus meninos. É, olha pra um, mira um no outro, E É poucas. É Ronaldinho. Ziggs, Ronaldinho, oh, velho. road like yeah, I can charge you like a dodge in a demon. Got your brother in the garage in a semen. Every time my nigga go back to the war, niggas act like they won't start and we won't on that me Nem precisava do Flash, nem precisava do Flash. Paulo. Go to next bro, go to next. The life is is, is cheese, né? The life is cheese. All union, it's broken. It's mm, separate. It's it, it's it's the life. It's the life if come ela é. It's supery, pai. Superry. go to the next. Have more people aí for your relation and and if... Aí também Como é que fala se vira em inglês, galera, pra ele? Cainá, muitíssimo obrigado aí pelos seus 22 meses de ressamizão com nós, aí. Que isso? A partir da... Mas eu só vi a cabecinha, velho. Não, não era pra ter dado fila insta, não, mano. Não era pra dar fila insta, não, mano. Montar de cagar da porra, papo reto, mano. Na moral, papo reto, na moral, velho. Caralho, não era pra ter dado... Pelo amor de Deus, mano. Eu aparento estar com vontade de cagar, mano. Kaicon, qual que é o melhor ADC de champion da Botlane atualmente? Vários é pique ou E pra tu bueiro? É. Não tem outro, né? É Vários. Vários, é mano. É, mas eu não gosto não, de jogar de varos, acho é chato. Negócio de, de ficar pouquezinho, mano, coisa de covarde, velho. Joga de deker tem que jogar de, de, de ataque básico, mano. Na minha é, opinião, velho. É, véio. também acho, também acho. Pô, mano, o cara vai lá e joga de Senda, joga de varo, se vira Letalidade. Mano, é coisa de covarde, velho. O cara quer jogar de skillzinha, vai pro meio, mano, de, de poder, velho. <risos> mas não é, mano? É, é, é. os é. caras tá de The é. dá ataque básico, mano. Dá ataque básico, bora. Diquezinha, mano. Qualquer, qualquer coisa, velho. Isso, só de longe Eu posso gravar e você tá calando Você na hora que eu gravar Uh, que pena, amor Esse vários esse é bom, viu <risos> Ai Ai <risos> Eu não posso é ir, mano. Eu tô muito louco. Mas o pior de tudo é que eu vou. Não! Pega, pega, galera só eu senti amor. amor. Oh, boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa boa When they make them drip, moments. you could not We help but Straight to a print house, buyin' the beach. Yeah, yo. Niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. They don't want it. I beat These niggas out sweet. Bamboo uh. stick style in the Jeep. It's a new weirdo every week. Não, não é possível. Não. O cara vai conseguir transformar no que não fecha Mas eu sou Isso. pegou pegou zé pegou, pegou, pegou. Acabou o acabou bote galera acabou bote oh, tá vendo tá vendo aqui aqui aqui aqui ainda pai, ainda pai? pega pega, pêga, pega meus meninos pega pega pêga. pega pega Vou gastar o fernão, fernão. Vou fernão. o fernão aqui então, aqui, então quem tá com que... oh, eu gravo eu gravo você confirma isso, confirma isso, claro, claro, claro. Ah. pega pega Tá lembrando que ganha tempo, ganha tempo Só faz, só faz, de Ô, okay, isso aí Foca, vou terminar, vou terminar Dudu, vou terminar <risos> Quer terminar Dudu, comigo? Claro, claro. Eu Vou ter que smitar pra não morrer ah, ah, Eu acho que Deus, eu não eu mato, eu, eu acho gente. que eu não mato, você acredita? Acendo, meu Deus, eu acho que você não mata também, meu Deus Ai, marquei!